Dentro de, da expectativa da, da, da política, quem você acha que vai ser bem votado aí para deputado? Para deputado, é. deputado federal, infelizmente, filho do Bolsonaro, se ele vir para deputado federal, ele vai ser bem votado. O Boulos, que agora ele vai ser federal, ele vai ser bem votado. A Tabata também vai ser bem votada, a Tabata Amaral. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguém. Quem catagueira não vem não, né? Catarina vai dar uma caidinha vai, né? ele vai ser ele, ele, ele também porque é. o povo eu o povo, o tá povo é mano ele tem, tem gente dele. que gosta é, gente... É, nossa nome. ele falou isso falou tá vendo isso é, é. a verdade é. da humanidade é. vou votar nele então tipo é. tem ainda tem que para e para presidente para presidente é. eu acho que tá entre o Lula e o Bolsonaro eu não decido ainda que é. o Lula tá na frente você votaria no Ciro você fala se você quiser ou você votaria no Lula com o Alckmin? Porque tem uma coisa aí, tem gente que não quer votar no Eu tô tentando achar a gente votar no Lula sem votar no Alckmin. Ainda tô tentando descobrir como Sim, eu faço. É o é, é um, é um problema que eu tô tentando. Não, esse, esse negócio ah. do Alckmin, eu posso falar para você que ele agora é do PSB, que é o partido que eu estou. Né? Mas a gente tem que ser sincero, a gente tem que falar uma coisa. O Alckmin, como um, um governador do estado de São Paulo, eu nunca votei nele. E nunca concordei com a política dele. Mas o que as pessoas têm que entender é o seguinte, não foi o partido que foi atrás do Alckmin. O Alckmin veio atrás do partido. O Alckmin aceitou estar com o Lula. Então quem tem que mudar e quem tem que acordar para a vida é o Alckmin, não é o partido que tem que se posicionar do jeito que o PSP se posicionava. você ter falado isso. Bom, você entendeu? Sabia então, então se você parar para pensar, tipo assim é, ele escolheu o PSP. É ele poderia é. escolher qualquer um, mas ele escolheu um Partido Socialista. É. Partido Socialista não tem como. Quem tem que mudar é ele. Quem tem que mudar é ele. Quem tem que parar a privatização é ele. Ele, ele isso tem que que, né? tem que é se ele vai fazer um governo junto com Lula não dá para falar que o Lula tem que ser igual a ele é. ele vai ter que ser igual o Lula, O Lula que está trazendo ele tá. igual o PSB se o PSB tem um part... é um partido socialista que tem projetos para inclusão e diminuição de igualdade social é ele que tem que ser Boa. candidato só que aí se ele não se ele não se encaixar aí é ele que tem que se retirar na minha visão. Não é que a gente está concordando com o que o Alckmin faz. A gente está concordando com o que o Lula faz e a gente está tentando entender se o Alckmin vai entrar nesse, nesse pensamento. Sim. Não tem problema. Ele errou várias vezes. Errou. Mas, mano, se um cara, pelo menos nesse momento, enxergar que, porra, não é bem assim, não tem problema também, certo? Fé? Todo é. mundo tem direito à mudança e tal. Mas não sabemos ainda o, ex, o real motivo dele. É. E a gente tem que ver. Tem que, não tem jeito. Não tem o que fazer. Boa, boa, boa, o nosso boa, inimigo boa. também é... Mano, esquece. Esse cara ganharam e está fudido. Gostei.